Bitcoin e mercados corrigindo após o anúncio dos indicadores macroeconômicos que saíram hoje pela manhã eu vou comentar sobre isso na análise de hoje eu tinha um long planejado na região 16 16.500 dólares estou com o pé atrás eu vou mostrar para vocês aqui porque na análise de hoje passar tudo que eu estou então de olho aqui pro Bitcoin pessoal então vamos dar uma olhada não se esqueça se você gosta dos conteúdos do canal já deixa aquele like para apoiar é extremamente importante se inscreva ative as notificações participe também das comunidades todos os links aqui abaixo da descrição galera e não se esqueça também que está aqui aberta a oportunidade para você participar do canal de forma mais ativa aqui tá se tornando membro vou deixar o link aqui na descrição e comentário fixado aqui desse vídeo hoje de manhã a gente teve uma live eu acompanhei vários né, coisas importantes aí no mercado, inclusive a gente acompanhou esse anúncio juntos aí, né, comentando sobre, sobre tudo isso, tanto os VIPs aqui quanto membros do canal, então se torne pelo menos VIP, tem muita gente que não se cadastrou ainda, faça isso hoje mesmo aí, no final de semana vai ter mais uma rodada para cadastrar mais pessoas, ou se torne membro do canal se você quiser aprender mais, né, diariamente estou fazendo aqui é análises mais frequentes e hoje à noite vai ter um update também do que eu estou aqui fazendo com o Bitcoin, mostrando exatamente aqui os meus trades, onde estou entrando, saindo aqui das operações, beleza galera? Então... E também vai ter coisa sobre altcoins saindo provavelmente hoje aí, mas é que agora a coisa está um pouquinho complicada, pessoal. Eu vou comentar para vocês aqui por quê, tá? Então, estava com o long aqui planejado nessa região aí, próximo a 16.500, tá? É uma região interessante, inclusive tem liquidez formando aqui, tinha liquidez aqui nessa região né Dos, aqui no 12 horas, vou mostrar para vocês aqui na... na, na, na... Na, no High Block, ó. liquidez aqui nessa região aqui próximo dos 15.075, 16.575, tá, então é uma região que o Bitcoin já pegou essa liquidez aqui no 12 horas, obviamente é um valor, né, uma, uma região não tão forte aqui, uma, uma região pequena, mas é uma região interessante aqui porque já é uma zona de Fibonacci, próxima região Fibonacci interessante, vou mostrar aqui para vocês, ó. Só que pessoal, acabei não me interessando tanto aqui nesse, nesse long aqui. Eu vou mostrar para vocês quê. Nessa região aqui, 16.500, estou interessado porque estava interessado porque é a região de Fibonacci, tá bom? E porque tem muita liquidez formando acima nessa zona, 17.300, tá? Então o Bitcoin poderia voltar a testar essas zonas aqui, é o que eu estou esperando, para entrar em shorts, tá, galera? Essa região que o Bitcoin está aqui agora, não estou tão interessado em shortar. Só que. Eu vou talvez antecipar aqui um pequeno short aqui para o Bitcoin, tá galera? Porque a coisa não tá interessante, eu estou interessado em voltar a shortar Bitcoin no reteste aqui dessa linha aqui, tá? Então seria nessa zona próxima aí dos 16.700, estou interessado em shortar o Bitcoin aqui agora. Uh, não estou tão interessado aqui em longs e eu vou explicar para vocês aqui porque que eu mudei um pouquinho de opinião nesse sentido, tá? A primeira questão que porque eu tô com essa com o viés aqui mais baixista aqui nesse momento tá pelo menos no curto prazo é o seguinte galera a gente rompeu para baixo aqui agora e o que aconteceu aqui com os indicadores né? a gente teve então o nosso o long short range aqui subindo ó muito forte né? junto com o Open interest né? aqui mostrando para vocês exatamente acontecendo isso eu comentei no Discord ali para galera também sobre isso tome, tome cuidado com longs porque a coisa não está muito uh, muito boa não tá aparecendo muito boa aqui então o Open interest tem uma variação muito forte aqui praticamente aqui cerca de quase 6% né com longs subindo tivemos algumas liquidações aqui de, de longs tá e também venda mercado mas não muito tá bom uh, temos suporte nessa região 16.500, galera, mas não sei não se isso aqui vai segurar, tá? Vai depender quanto tempo o Bitcoin vai ficar aqui, aqui nessa zona, mas isso aqui me deixou bastante bearish, tá? Mostra que tá formando mais liquidez abaixo, então é importante tomar cuidado aqui, eu, eu realmente não gosto de ver o, o Open Inter assim, assim subindo tanto, né? Com uma queda aqui, mostra que tem é, também interesse nessa, nessa, nessa continuidade aqui desse movimento, né? Com um o aumentando aqui ainda mais perigoso ainda tá galera então para mim parece que esse movimento aqui vai continuar tá então o que eu estou interessado a fazer é o seguinte aqui agora buscar então shorts para o Bitcoin nesses retestes tá então seria mais ou menos isso aqui vou mostrar para vocês aqui não né? esse short eu tô buscando nessas zonas aqui retestes buscar short para o Bitcoin tá então seria uh, botaria aqui uma uma potencialmente aqui uma um, um stop aqui seria ideal você botar aqui nessa zona tá botar um pouquinho mais acima aqui para a gente voltar a testar a zona 16 mil dólares tá infelizmente é isso que eu estou vendo aqui agora né infelizmente parece ser o cenário mais provável tá é para mim galera infelizmente o Bitcoin para entrar em longs mais pesado aqui é a zona vai ter que ser a zona 16 mil dólares tá não estou confortável de buscar longs aqui, mas caso o Bitcoin forme uma divergência bullish no gráfico de uma hora aqui, então puxando uma hora que eu já estou, ó, no RSI, se a gente formar uma, uma divergência bullish numa hora, vou estar interessado em entrar em long sim, mas tomando muito cuidado para realizar esse long aqui nessas zonas, tá? então eu botaria stop logo abaixo para realizar né? Pra, potencialmente essa zona aqui de 16.700 dólares, tá bom? Então seria um long pequeno contra a tendência aqui, me parece que o movimento que o Bitcoin vai fazer que agora seria então voltar a testar essas zonas aqui fazer um pullback para depois continuar essa queda tá galera infelizmente é o que eu estou vendo aqui tá como o mercado é muito dinâmica os players do mercado se comportam na medida que o preço vai se movimentando é o que está aparecendo aqui agora para mim tá então é, tome cuidado com longs aí porque realmente o sentimento aqui deu uma, uma piorada é, a SP500 também está fazendo pivô de baixa. O bom sinal aqui, o único sinal bom que eu vejo é que tá, tem uma divergência bullish formando aqui no RSI. Tá? Então a gente pode ver aqui fazendo fundos ascendentes na RSI com fundos descendentes aqui no price action. Isso é um sinal bom aqui para a SP500. A sp gosta muito de divergências bullish tá? no 4 horas. Então fiquem atentos nisso aqui. Então eu vou acompanhar como vai ser as próximas horas aqui, o fechamento desse candle de 4 horas. Faltam aí 36 minutos para fechar. Né? acho que vai ser bem importante acompanhar, o fechamento do dia também vai ser importante, vou comentar então hoje à noite o que, que eu estou vendo para o fechamento do dia da SP500, mas a minha expectativa, galera, eu já falei para vocês, a minha expectativa é ver a SP500 voltar a testar que essa base aqui dos 3.600 pontos e potencialmente romper essa região, tá? Eu já comentei inclusive na análise SP500 aqui de 21 meses, né? A média de 21 meses exponencial, a gente já perdeu essa média aí, então, caras, eu vejo problemas... Para os mercados aí, não vai ser fácil final de ano, aí não vai ser fácil também começo de 2023, tá? Tome muito cuidado, quem tá muito bullish aí, porque não estou vendo um presente aí do Papai Noel pra gente que tá em Bitcoin aí e criptomoedas. Infelizmente, essa é a realidade, tá bom? Uh, então, sp pequenos aqui, vão ter que acompanhar, mas essa divergência é interessante. Amanhã, a gente vai ter, então, a divulgação de outros indicadores macroeconômicos. Só vou comentar rapidamente o que aconteceu hoje. Então, aqui saiu o pedido inicial de seguro-desemprego. já esperava que ia sair, ia sair, no caso, ruim, né? Então, saiu poucos pedidos iniciais de seguro-desemprego. Isso mostra que a economia está resiliente lá nos Estados Unidos, Pessoas estão empregadas, enfim, isso deixa mais confortável. E o Fed está muito de olho aqui também no, na questão do desemprego nos Estados Unidos. Tá? eles têm que dar uma uma apertada mesmo lá e, e por enquanto está tá com muito espaço para mover, tá? É, o produto aqui, o, o, o PIB que saiu ok, tá? Isso aqui é um sinal até ok para a gente aí também, mostra que tem que a economia está de certa forma é, não tem, tem um, não está um risco tão forte assim né, de uma re, forte recessão que seria muito ruim também para os mercados né uma recessão para os Estados Unidos uh, e o PC aqui saiu bom tá de certa forma mas amanhã a gente vai ver o PC de fato aqui tá então amanhã vai ser vai ser o dia galera sexta-feira aqui uh, o mesmo canal vai acompanhar junto comigo também junto a divulgação do do, do, do PC para potencialmente voltar aqui também ao vivo aí para a gente acompanhar juntos tá então Aqui, o Core pi vai ser extremamente importante de acompanhar amanhã. tá? Se isso aqui sair elevado, sair acima do, do esperado aqui, vai ser bom. Vai ser ruim, na verdade, desculpa. Vai ser ruim, tá? Sair abaixo que é o que eu espero, na verdade, sair um pouquinho mais abaixo. Os mercados podem dar uma comemorada. E se isso aqui sair abaixo, a gente vai então buscar essas zonas aí lá dos 17 mil, potencialmente buscar as zonas dos 17 mil e 200, 300 dólares, tá? é o que eu estou imaginando. Então amanhã pode ser um dia interessante, às 10h30 da manhã, vai ser um dia que vai, ser, vai ter volatilidade. Hoje já tivemos volatilidade, por isso que ontem não, não, não tinha nada para postar para vocês a análise, né? eu comentei que não esperava volatilidade para o Bitcoin, a não ser quinta-feira e sexta-feira. Tá? Então é o que está acontecendo aqui agora. Então amanhã vai ser um dia importante né, da gente acompanhar. A gente pode ter um, um pequena. Uh... Uma pequena subida aí do Bitcoin caso o PCI sair aqui abaixo, né? Abaixo do, do esperado, tá bom? Então é importante, isso aqui é um indicador importante para o Fed aí uh, a, a, a avaliar a questão da inflação. Mas a opinião deles, inclusive, é uma coisa que o que o Fed, que o Paulo falou na reunião, que é importante vocês prestarem muita atenção. Ele falou que ele não viu quando quando a pequenas estava subindo aqui tanto ó, nessas regiões. Ele falou que não se entendeu o motivo, né? da SP500, no caso, uh, tá, o mercado está tão otimista, o, o, o Paulo falou que não, não vê motivos para SP500 para os mercados estarem tão otimistas como estão. isso tá? é um sinal extremamente bearish, aí, né? infelizmente. Então, SP500 fez aqui, inclusive, um, um topinho duplo nessa região, né? aqui, aqui nessa zona. Né? Acabou de fazer um pullback aqui, testar essa zona de, de novo e continua a queda. Né? Então, aqui a gente até vai ver se você buscou esse alvo aqui desse topinho duplo, dá dar uma olhadinha aqui. Seria mais ou menos esse alvo aqui. Ó, então para mim, as pequenas vai, vai buscar rapidamente que é a região dos 3.700 pontos aí, tá galera? É o que eu estou de olho aqui agora. É, muito muito ruim mesmo, muito ruim mesmo. Vem como vai ser o PC amanhã, tá galera? Mas eu acho que tá complicado aqui para longs no Bitcoin, tá? Infelizmente. Eu acho que a zona aí dos 16 mil dólares a gente vai ter que ficar de olho. Aqui agora. Uh, porque não não está parecendo muito bom, tá? Então vamos passar aqui nos demais indicadores. Antes aqui o DXY, só comentando para vocês também rapidamente, o y tá formando uma base aqui de já um suporte nessa zona aqui do 103.8 aqui, né? Então, é o que eu falei para vocês, imagino a partir daqui o DXY voltando a corrigir zonas de fibonacci, pelo menos aí, tá? Então, acho que é a zona aqui do 107, 108 a gente vai voltar. Tá, então, é basicamente isso. Vamos passar aqui, então, rapidamente sobre os pools de criação aqui da, da Highblock. Essa zona aqui dos 16 mil dólares, 15.900 tem pool de criação formado aqui na BitMEX, só que é um pool é, bastante antigo, tá? Então, eu não estou considerando tanto isso aqui. Eu estou olhando mais os hitmaps de criação. Vou até fazer um update, ver se não tem alguma atualização, porque como a gente teve uma movimentação do preço, pode ser que... Ih, acabei desconectando aqui. Então, deixa eu tentar botar aqui a, a minha senha, rapidamente. Tá, então, ver se eu consigo... É, vamos lá, mapas aqui, templates, liquidações, Vou botar aqui, eu gosto de usar o gráfico de uma hora aqui, fica mais claro, né? Mas, pelo que parece, não tem nenhum update aqui formado não, tá galera, ó, não temos nenhum update, tá, então, é isso, vão ter que guardar, essa região dos 15.900 aqui acho que não é tão importante, tá, na minha opinião, e... Hum porque isso aqui é mais antigo, tá? Não tem tanto valor quanto um ponto de liquidação aqui já mais fresquinho, né? Então, para mim, shorts nessas zonas aqui, inclusive eu estou com ordens posicionadas aqui nessas regiões, tá? De short, ver se o preço, qualquer momento posso pegar. Eu vou estar aqui entrando em short nessas zonas, tá? E longs, galera, vou estar interessado, mais interessado agora, né? Na região aqui próxima dos, deixa eu mostrar para vocês aqui ó, próxima dos 16 mil. E 100 dólares, tá? mil 100 dólares, mil dólares, vou para pr a primeira entrada aqui de, de longs, tá bom? E tem que botar um stop aí, tá? Tem, tem que botar um stop com certeza abaixo do, desse último fundo, dos 15.500, tá bom? Mas está formando aquele liquidez também na zona dos 15 e 15.200, tá bom? Então, tome cuidado aí, eu acho que pode ficar um stop muito longo se botar aqui nessa região. Quem quiser estopar abaixo dos mil dólares, daí no caso vai ter que de fato... É, avaliar as entradas tá porque se a gente entrar aqui mais pesado na região dos dos, dos 15 mil dólares, não pegar o gráfico diário aqui ó Se a gente botar aqui a entrada na região dos 15 mil dólares seria então o um stop se a gente botar um stop aqui muito muito afastado abaixo dos 15 mil dólares que seria realmente pode ser um stop muito longo né então seria mais ou menos um long nessas zonas aqui dos 16.100 tá seria basicamente retestar esse último esses últimos fundos aqui tá e o stop se ficar aqui abaixo dos 15 mil dólares seria esse stop aqui para buscar a zona essas zonas aqui dos 17 mil 17 mil seria quase um para um tá galera um para um mas eu acredito que é bem possível isso aqui acontecer tá eu acho que a gente, se a gente buscar essas entradas aqui nos 16 mil dólares acho que ser é interessante se você quiser arriscar menos você pode gostar o stop mais mais colado talvez abaixo aqui dos 15 mil e 800 tá pode ser uma zona interessante colocar seus stops também né? então depende muito da mão que você vai entrar né se você entrar com uma mão mais mais leve você pode deixar o stop um pouco maior tá não tem problema nenhum se você tá mais pesado acho que tem, tem que tomar cuidado para não para não deixar o preço movimentar demais aqui tá mas realmente essa essa questão dos indicadores de sentimento aqui deixou bem preocupado e acredito que a gente vai ter um pullback aqui agora para o Bitcoin né os que eu estou avaliando para a gente fazer buscar regiões mais abaixo tá é o que eu estou acreditando aqui agora nesse nesse momento tá bom então resumindo galera o que, que eu estou fazendo aqui agora com Bitcoin vamos lá é, vou escalar a ordem de short aqui nessa região, tá? Na região próxima aqui no reteste, nessa zona aqui de 16.700, 16, tá bom? E hum, para potencialmente realizar esses shorts aqui em regiões mais abaixo, próximo aí de 16.200, vou tentar fazer isso, tá? Obviamente tem que ter um stop aqui acima nessas, nessas regiões, é a primeira, primeira operação que eu vou estar fazendo. Longs você vou estar mais estressado em regiões abaixo, caso o Bitcoin faça uma, uma divergência bullish numa hora, eu posso até avaliar de entrar no long aqui, mas a minha realização vai ter que ser nessa zona aqui próxima dos... Ou, ou potencialmente retestando essa, essa linha aqui, tá? essa linha de tendência aqui, a laranja. Ó. tá? uma linha que a gente pode voltar a testar. Tá, então no caso eu realizaria aqui esse, esses, esse long, né? Esse long aqui ou entrar em short nessas zonas aqui de novo, tá? Nesse uh, entre os 16.700 e 16.800, tá? Então é o que eu estou aqui de olho. O que eu estou que o Bitcoin ia fazer, então de fato é isso aqui, ó. Tá, então cair um pouquinho, subir aqui e continuar essa queda aí mais, tá? Então é o que eu estou de olho. E, em algum momento voltar a subir, quando ele voltar a subir aqui, eu vou, já vou estar apostado em long provavelmente, né? E para buscar short na zona aqui, 16, 17.300 dólares, tá bom? Caras, e olhando aqui um mês, que eu acho que é preocupante também, vou mostrar para vocês aqui de um mês, high block de um mês, que é esse aqui, ó. Um, só, só passando aqui de novo. Então, 15.200 aqui de 7 dias e também região dos, dos 13.450, já mostrei para a galera hoje do, dos os membros aqui do canal, que a gente comentou sobre isso hoje de manhã. Olhando um mês aqui, ó, vamos puxar um mês também. Mostra formando bastante liquidez nessa zona aqui dos 13.700, tá, galera? Aqui, ó. 15.400 15 e também a região dos 13.900, tá? Então, 3.800. 3.700, desculpa. Então, caras, pra mim. Pullbacks aqui do Bitcoin nessas zonas de 17.300 ali. Vai ser uma grande oportunidade esse Bitcoin voltar ali pra gente shortar, tá? Realmente o mercado, mesmo que o saia bom, tome cuidado porque o mercado não está pra peixe aí, né? Realmente é bastante complicado. Só passar aqui também nos pools de criação da Binance aqui também no Bitcoin. Um, então, caras, formando aqui liquidez nessas zonas de 16.400 Até que a zona aqui é 16.150 16 dólares que tem muito... Tem muitos pools de criação nessas zonas aí, tá? Então, tome cuidado, porque a chance grande de Bitcoin voltar para essas zonas aqui, né? E depois a gente poder, de fato, aí, na, uh, pegar a liquidez, mais liquidez nessa zona aqui para a gente poder subir, tá bom? Então, é isso, galera. As coisas não estão boas. Só o Kingsfisher para a gente fechar aqui, então. Só vamos fazer um update no Kingsfisher aqui, que é uma ferramenta que é bom de olhar também. Só para fechar aqui o vídeo. Então isso aqui galera, liquidez aqui nessa zona até a zona 16, 17.500 17, tá formando muito acima, tá? Realmente que é, tá interessante que o, o Kingsfisher mostrando uma divergência em relação ao high block, né? nesse, nesse ponto, um, mas o Kingsfisher não tem sido tão preciso quanto o Block, tá galera? Infelizmente é isso, então eu estou mais segurando aqui, estou mais interessado em relação ao Reblock, mas quando tem confluências eu acho que é interessante acompanhar. Então essa zona aqui 17.500, né? 17.300 e 17.500 aqui seria uma zona interessante para a gente shortar então o Bitcoin beleza pessoal então eu acho que é isso para o vídeo de hoje é tipo mudar um pouquinho os planos aí galera as coisas não parecem muito boas mas vamos ver como vai ser o fechamento do dia hoje fechamento de 4 horas aqui da, da SP500 eu vou estar tá comentando também no Discord sobre isso não deixe de se tornar membro VIP do canal tá muito importante vou estar tá ajudando vocês o máximo possível aí mesmo né pelas férias vou estar tá de olho no Bitcoin com certeza tá bom então participe do grupo VIP eu vou deixar o link abaixo aqui na descrição. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça aí de deixar aquele like para apoiar. Se inscreva no canal se você ainda não está inscrito. E a gente se vê, então, muito em breve. Um abraço aí por trás e até mais.